O deputado federal Aelton Freitas trabalha constantemente junto ao Congresso Nacional para trazer benefícios de muita importância, principalmente ao Triângulo Mineiro. Durante a audiência com o ministro Tarcísio Freitas e o diretor do DENIT, General Santos Filho, o deputado federal Elton Freitas reivindicou melhorias para duas rodovias importantes do Estado de Minas Gerais, entre elas a BR-354-MG e a BR-364-MG. A manutenção do trecho entre São Lourenço e Pouso Alto, Caxambu, está contratada pelo DENIT e vai garantir a melhoria de qualidade de tráfego para usuários destas vias. Já para a BR-364-MG, o ministro comunicou sobre a publicação do edital de licitação para a contratação do projeto de engenharia para a pavimentação de 12 quilômetros restantes no município de Guarinhantã. Esse é o primeiro passo para a conclusão definitiva de 100% de asfalto da BR-364. A tão sonhada São Paulo-Cuiabá, um sonho de tantos anos da população do Triângulo Mineiro, e uma importante realização para o país.